Olá pessoal, como vão vocês? Aqui quem fala é o Pinguim? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou estar aqui para falar com vocês sobre algumas coisas bem interessantes sobre o canal, sobre avisos e é claro Eu vim falar na verdade também sobre isso daqui Isso aqui para a galera é uma parceria nossa que eu vou falar um pouco mais para frente sobre, caso você confira os avisos a gente vai abrir alguns produtos bem legais aqui. É, muito bons. Ok? Antes, de ser mais delongas, entre aí no nosso servidor do Discord. Tá? O link está aí na descrição. E siga a gente no Instagram. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Eu tenho que ver se vocês estão vendo. Olha só. Siga a gente no Instagram. Tá? Open10-barra channel Eu vou deixar aí para vocês poderem. Gerar print, sei lá. Beleza? Então, agora que a gente deu esses primeiros avisos, eu tenho que dizer uma coisa. Se você quer ver a parte do unboxing, eu vou deixar aqui o tempo. Tá aqui embaixo, tá bom? O meu computador tá aqui do lado, por isso que eu tô olhando aquele aqui do... de olho Se você quer conferir isso aqui, aí você entra aqui embaixo. Tá bom? O link do caixa de letras também tá aí na descrição. Mas calma que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Antes de mais nada, agora a gente vai falar alguns avisos bem interessantes para o canal, para quem está interessado nas novidades do canal, saber como o canal está crescendo. Eu agora vou pegar aqui só para saber qual é a hora ordem que eu tenho que falar das coisas. Tá bom? Então vamos começar lá pelas animações. Animações, teremos as animações, mais diversos tipos diferentes, maps, memes, enfim. Inclusive outros types que não são nem maps nem memes, curtas, etc. Eu ainda pretendo fazer. Bom, então, saiba que esse é só o início, tá bom? Em relação às lives de animação, é diferente das lives normais, ela não tem data específica, pode acontecer a qualquer momento. Então, fica ligado aí no canal que, vim elas podem ocorrer de acordo, por exemplo, quando for chamado no map ou alguma coisa do tipo. As únicas lives que agora a gente vai ter certeza são a sexta-feira às 8 da noite, pelo menos por enquanto. Tá, se, se nada mudar na minha vida, por enquanto é às 8 da noite, toda sexta-feira. E no sábado, também às 8 horas, eu vou fazer uma live de gameplay. A princípio ainda nesse canal, porque o canal primeiro Life ainda não tá verificado pelo YouTube, tá bom? Então, é basicamente isso. Sobre as animações, é isso. O conteúdo de mundo virtual, eu já vi que muita gente tá gostando, eu imaginei mesmo, porque o canal surgiu com isso, na real, e eu resolvi voltar com esse tipo de conteúdo, não porque surgiu com o canal, mas sim porque eu percebi a falta de vídeos de box cards na língua portuguesa, não tem praticamente, não tem praticamente nada. Só eu produzo esse tipo de conteúdo. E isso quer dizer que só eu, pelo menos até onde eu estou sabendo, só eu tenho a verificação. O oficial do Box Fighters, tá bom? Então, olha só. Somos tops. O primeiro vídeo que foi publicado inteiramente na língua portuguesa e anunciado no, do Box Writers, no servidor do Box Fighters foi o Clube Box Fighters Episódio 1. Eu recomendo muito que você assista. Tá aí na descrição, tá bom? E... Rapidão, rapidão, rapidão. Breve correção: agora existe outro canal de Box Fighters em português do Brasil que é o Lucas. Boxcriters. Mas só tem ele, e literalmente a gente foi o primeiro canal a produzir um vídeo 100% PTBR de Boxcriters. A gente produziu no, na época de lançamento do Experiment 2. Enquanto ele já tá. O primeiro que ele colocou, pelo menos no Discord, foi. Já na Páscoa, agora, nessa semana agora. Então, tipo. Desculpa, a gente, foi quem iniciou isso. Mas, então fica aí para a história, e eu queria deixar isso marcado e também. Porque, enfim, eu pretendo não ter mais erros. Enfim, conteúdos do mundo virtual vão acontecer agora todo domingo, às 8 horas da noite. Sim, ao invés de ter uma live no Pingo Plus, agora vocês vão ter lá. Inclusive, aproveitando e falando, as lives do Pingo Plus elas vão acontecer de vez em quando, em datas bem aleatórias também, mas é bem provável que aconteçam mais no domingo também. E agora não é necessariamente toda semana que vai ter live, tá bom? Eu normalmente vou fazer um dia ou outro porque eu já percebi que fazer toda semana em jogo Apenas em datas muito específicas, comemorativas, ou quando eu for chamado para um ou coisa do tipo Vou fazer, de vez em quando eu também vou fazer umas diferentes, tá bom? Eu acho que foi uma coisa que vocês pediram e eu estou atendendo Sobre o Box Fortes temos o Sela de Verificação, eu fiquei muito feliz e também Somos parceiro da Nuddles Network, inclusive, que é uma network de ping é, pinguins, praticamente falando. De clopenguin. Exatamente, <risos> É uma network que fala sobre Club Penguin, e eu pretendo fazer vídeos de clopenguin no mesmo esquema. Isso tá muito legal. Eu quero fazer mais vídeos do jeito que vocês já viram e muita gente que tá gostando. É, canais: Pinguin Plus, Pinguin 10 Life. Né? A gente vai começar a estrear os vídeos. É porque essa semana agora eu fiquei doente, mas é para ter lançado no vídeo na terça e na quarta. Inclusive avisando sobre Olha só. Segunda-feira, canal O Pinguim 10, conteúdo original normal. Terça-feira é o canal Pinguin 10 Life, nosso canal de gameplay. E na quarta, o Pinguim Plus, o nosso canal de tecnologia. Todos esses canais estão aí na descrição. O Pinguim 10 Life já tem um vídeo lá, que é o Sonic Chaos, tá bom? Um vídeo bem legal, assiste lá para você poder conferir. No mais, eu espero muito que vocês tenham gostado de, dessa mudança de conteúdo, vai ter mais conteúdo, vocês vão ter uma noção melhor sobre o conteúdo, do próximo vídeo eu em 10, sem ser de mundos virtuais, o próximo vídeo vocês vão ter uma noção melhor do que esse tal desse conteúdo cultural, ele vai chegar finalmente a vocês, ah, uma das novidades que eu já tava esperando faz tempo, o review do vídeo do... Vídeo, ó. O review do filme da Capitã Marvel Que eu fiz junto ao Eric, tá bom? você já conhece alguns, já conhece aí Dos velhos tempos do canal Então temos parceria com a Temos selas de verificação Olha só, está tudo evoluindo nesse canal E por isso vocês estão muito tantos vídeos aí Vai ter mais um monte de vídeo que vai sair também Enfim, vocês entenderam já a situação Vocês sabem que o canal está evoluir as séries originais, por enquanto, eu tô deixando um pouco mais tarde porque tá dando um trabalho muito grande poder produzir cada episódio, cada coisa. Mas eu pretendo continuar a produzir. O primeiro para que vai vir é, de fato, Production Notes tá? E é isso. É... Em relação aos avisos desse canal, lindo e maravilhoso, tá o Discord da Nandos Network e do Discord Writers que é o do... do Box Critters, está aí na descrição. E é, a última parceria, óbvio, a gente vai falar sobre caixa de letras, mas eu vou falar dele agora nesse unboxing. Um unboxing entre aspas porque isso aqui não é uma caixa, mas ao mesmo tempo, muito, é uma caixa de letras, enfim, whatever. Tá bom? Então é isso, obrigado por ter assistido até aqui e vamos para esse unboxing. Bem galera, estamos aqui para conferir agora o produto recebido pela caixa de letras. É uma loja que agora estamos fazendo. Uma parceria muito grande exatamente para o conteúdo cultural aqui. Vai ter review de quadrinhos e livros agora midico não! Olha só que amazing! Olha só que legal! Agora a gente tem uma parceria com a Caixa de Letras. Caixa de Letras é uma loja de quadrinhos e livros. A pessoa que eu acho que agora estão vendendo também alguns pequenos detalhes, enfim. Você pode conferir no Instagram deles, estará aí na descrição. Mas é só procurar por Caixa de Letras no Instagram! Olha só que amazing, a gente pode chegar, eu tô assistindo muito lindo. tô ligado. Eu vou abrir agora o Instagram deles, aí já vai começar o unboxing, não se preocupem, não me matem, mas é porque eu preciso mostrar esse tipo de coisa, olha só, você pode conferir, eu sei que tá meio ruim, eu sei que vocês estão vendo a webcam agora, tá, mas é caixa de letras, então vocês podem conferir. Distribui para todo o Brasil, eu não sei como está Portugal em relação ao Portugal, mas se vocês quiserem, eu pergunto se tiver gente querendo, é claro, mas é, até onde eu sei, só Brasil mesmo, tá, me desculpa. Aí você pode conferir lá o Instagram e você pode conferir, e por favor, diga que se você falar, comenta lá, vim pelo pinguim, ou quando você for fazer sua compra, nossa, vim pelo pinguim e gostei da loja, exatamente, então ajude o canal da melhor forma possível. Porque eu não estaria recebendo quadrinhos para fazer conteúdo se não fosse por essa parceria. Galera, galera, mais uma vez eu vou ter que parar aqui o vídeo de novo, dizer que não envia para Portugal, tá? É só por isso mesmo, é só. não envia para Portugal. Mas caso você seja de Portugal, acesso o link aí e dá uma forcinha, comenta lá que você é de Portugal e não pode comprar, ou qualquer outra coisa do tipo, que quem sabe no futuro aí não libere para vocês também poderem comprar. Às vezes, sabendo que tem gente lá querendo comprar, libera para lá, beleza? Então é isso, obrigado, e acesse aí, se você é do Brasil, comprar lá, dá uma focinha que vai ser muito legal. Os produtos não são caros, vocês mesmo podem conferir. Então é isso, volto para o vídeo. Então sem mais longas, vamos abrir o produto. Bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou aqui já com ele, já está aqui ligado também a minha câmera. Bom, nós temos aqui, não tem só esse pacote, tem esse grandão aqui, tá? Olha só que é mesmo, que da hora esses pacotes. Já vou mostrar esse aqui também, ó. Livros não mudam o mundo? Que muda são as pessoas, os livros só mudam as pessoas. Tá bom? Ah, é, tem aqui um bilhetinho. Isso. Espero que goste, obrigado por comprar conosco. E aqui tem o Instagram no Instagram deles, né? inclusive você também pode seguir o nosso arrobaopim.netchannel. Tá? Vamos lá. Então eu vou começar abrindo este pequeno pacote, mas antes eu tenho uma aviso para dar da equipe do Caixa de Letras. Tá? Tem um, um enxarizinho muito da Horas. Aí. Olha só. É, pediram para eu falar que eles vão também enviar cartas nos próximos envios, né? eu tô gravando isso aqui, ainda não sei. Eu não tinha enviado cartas ainda, mas as próximas vai ter cartas para vocês aí também que vão estar sendo enviadas Então é tá mais bonitinho do que nunca, tá bom? Então vamos lá, aqui tá o caixa de letras Então a gente vai chegar aqui Eu vou abrir, eu vou abrir até agora Aqui tem quadrinhos, todos eles são de quadrinhos, tá? Então se né? então, Estou abrindo aqui Espero que esteja tudo ótimo ainda nessa câmera, porque unboxing é unboxing, né? fazer o quê? Ok. Ó, oh, que maior, véio. tá aí, ó. Caixa de letras me entregou um quadrinhos. Shazam! Javens de Trans e mais um do Shazam. A Shazam número 5 e o Shazam número 3. 3! Três! Já desviu um meme, não é mesmo? Então tá aqui, ó. Mais poderoso. É o Shazam. Com a Mulher Maravilhinha. Capa. Tá? Tá inteiro. Tá lindíssimo. Não tá com uma aparecendo Shazam, mas... Tá em ótimas condições. Tá incrível. Tá bom? É mais uma. Do Shazam. Shazam, caralho. Ok. Ah, essa aqui parece a Zan. Tá bom? E também temos os novos titãs na época que prestava, não é mesmo? Então olha só a briga com o Flash aí, época que prestava de causa do da série aí. Agora feita pela DC Comics, então como vocês estão vendo, tudo em ótimas e perfeitas qualidades, tá? tudo feito, ah, os quadrinhos já eram feitos com ótimas qualidades, mas foi entregue com ótimas qualidades, isso é muito bom então estamos aqui com uns quadrinhos sensacioníveis, e temos um quadrinho grande, vamos tirar isso aqui, ó ah. tá bom então vocês já sabem, né, a loja, a loja a caixa de letras vamos abrir está bem colado isso do... aqui, ó 102 do Superman Olha só, ele aqui Sofrendo <risos> Né? Superman sofre pra cacete, né? esse aqui é maior, eu vou colocar aqui Nessa outra câmera, tá vendo? Superman sofrendo pra cacete vocês estão vendo Tudo na Ótima qualidade eles sempre no centro. Aqui, que Eu São. Claro que é muitíssimo bem desenhado. Porque tem quadrinhos tops. então está aqui. Todos os quadrinhos bonitos. Tá? Vocês podem conferir aqui. Olha, todos os quadrinhos bonitos. E olha só. Tudo entregue aí pela caixa de letras. Você, mais uma vez, pode acessar. Está no Instagram, eu deixando... ah, não sei por porquê, mas é isso aí, vou deixar assim até para vocês poderem conferir melhor, tá bom? Enfim, eu vou deixar aqui com esses quadrinhos, eu estou virar para eu não sou uma delícia também, peraí, agora sim, agora vocês estão direito. Enfim, tá aí todos os quadrinhos na ótima e perfeita qualidade para vocês. Tomara que tenha gostado, deixa seu like, visite todos os nossos parceiros, que agora temos vários, não é mesmo? E obrigado por ter assistido até aqui. Compartilhe com todos os seus amigos, agora é muito importante que você compartilhe com todos os seus amigos, porque agora, como vocês sabem, o like ele não compartilha mais né, para outras pessoas. Então compartilhe, se vocês é agora a gente tem que fazer, <risos> mas deixa o like para eu saber que vocês querem mais vídeos como esse, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!